Cara, é... tu já viu a cena dela, o Mion dando a notícia, que ela foi eliminada? <risos> Ela é a primeira participante não, a primeira... que não aceita o resultado. Não, você, não, não, não eu Mentira, não vou sair. <risos> ah, de... não, isso é mentira. Meu, é maravilhoso. Não, menina, é possível que essa vagabunda ganhou. Tipo, Você não falou isso, obviamente. essa mulher ganhou. Ela não aceita o resultado. Não, eu, eu, eu perguntei pra ele, inclusive. <risos> tá é... certo isso? Não, não, perguntei, mas você tem certeza. Só falta me falar agora que o Bolsonaro ganhou. Isso que é o problema, que mistura política. Ai. Porque o brasileiro não estava sabendo votar. Porque compraram uma fake news real oficial lá dentro, que a gente tava meio que sofrendo. Mas eu perguntei, perguntei. Não, mas aquilo é perguntei. muito bom. Aquilo é uma das coisas, uma das pérolas da TV brasileira. Ele falou eu assim... Eu não vi. E quem está eliminada hoje é você. <risos> eu, a Paula Renou, ela mentira. Não tô Me chamar, não, ela tava... não foi não, assim. Não, não, Ai, não. bola, você não, não vou dar entrevista, não quero Indi falar. Indignada. Mas Bicho, a cena é antológica. Eu acho que de reality show é uma das mais legais. Que ele fala assim... oxe é você. A minha Paula Renou. Não, gente, não. Não, não parou. Meu, eu não vou eu sair. Não. não, não. Eu? Perdi Meu, pra não. ela? Nem fudendo, Quem que <risos> tá, tá disputando? Ah, eu não, não gosto de... de oh, não aceito. não, não é né, não, não. Mas é por causa de torcida. E ai, gente... Por isso que eu falo, fazendo é complicado, porque as pessoas às vezes, entram lá completamente desesperadas para alcançar fama e para qualquer coisa. Então, elas ali estão dispostas a tudo. que ali, é, Muito complicado. ali, ali entre aspas, é só famoso, né? É, ou o pseudo, subcelebridade, olha, eu me encaixo em tudo, não tem problema. Só que a gente tem determinadas coisas, né? E as pessoas ali estão dispostas a tudo é, Cê, é se rolar outro. outro reality você participa você virou ah, uma você virou uma pessoa de reality? aquele da mtv não. você iria do ex meus Meu anos da minha idade estão tudo casado mais velho que eu não tem não, mas tá outro para vocês não... sozinha você iria ah, é complicado esses né? da ilha que você tem que não, comer bosta não não isso não claro que não mas numa casinha pá você participaria de outro é porque eu, eu fui o um negócio da fazenda eu fui extremamente mercenário eles estavam atrás de mim desde quando eu saí do big brother então, a negociação com a fazenda foram anos negociando. E quando eu resolvi ir, eu fui por causa do dinheiro. Será que vale a pena? Não sei. Foram só três semanas, mas é muito estresse. Cara, você fez a nossa. Essas três semanas <risos> ser maravilhosa, cara. Não, é sério, ela é muito boa pra react show. É, o Bial que falava isso. O Bial falou no, no Altas Horas com o Sérgio Groisman, Eu não né? tenho mais um. Não, assim. ela, é pode... ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. Vou criar um pra você ir só. Por um, favor, né? vai na fazenda de novo, cara, Você tá doido? Por favor, cara. Não, nossa. A... Você nossa, é muito a... maravilhosa. Ela é maravilhosa em reality show, Bola. Você não tá ligado. <risos> ela já agita, já separa a casa, já vai pra lá, vai pra cá. Já porra, é mesmo. Já ela... arruma a treta, Como já. É bom demais. É, é, é, torna um reality causa, show Causa, né? Causa. Causa. Mas não é que... o legal é que ela não causa, vamos dizer à assim... A toa. Não é... É. Não é muito mal-estar. O povo fala que eu brigo e tenho um determinado humor, né? Porque eu brigo igual a Quinta Série. O que, é que eu falava com o cara ali? Seu dente <risos> é falso, seu cabelo é horroroso. E a pessoa fica <risos> muito Ma... oh, brava. Fica, fica. Você <risos> quer ver gente brava isso? Você brigou Puta muito com pá, o Evandro, cara. mano. Você brigou muito com o Evandro. Não, mas o, o Evandro... Então, esse é o problema. O Evandro. Big Brother é uma coisa mais divertida. A Fazenda a coisa meio que pesa. eu briguei com A minha primeira briga com o Evandro foi por causa do... Eu falei isso até no pânico. De uma fala racista dele a Luane e que a, que, que a Record não mostrou. Então a Record não mostrou o que ocasionou a briga e mostrou só o final. Aí fica complicado, que o Evandro chegou para ela e perguntou se o cabelo dela lava, se isso seca. E eu virei, e ela e a, a Luane na mesma hora. Você não achou legal, lógico? Não, eu fui, falei assim: pô, Evandro, que isso? E a menina ficou, ela fechou o semblante, ela ficou foi incomodada. Né? E aí o povo mostrou só a, a briga estourando e não como tudo ocasionou. Eu acho A Fazenda, é uma coisa que é muito louca, que a gente vai envelhecendo vai vai entendendo, eu adorava filme de terror, aqueles suspensos muito loucos que você ficava extremamente incomodado. E meu pai viu assistindo aquilo e falava assim, minha filha, por que você está assistindo isso? Te causando um mal-estar. Falei assim, ai pai, você não sabe de nada. Hoje em dia a gente evita, eu não assisto filme de terror que? é Não, mas é porque eu, eu, fico, eu moro sozinha, a gente fica com medo. Eu acho que você não precisa se causar esse mal-estar. E o negócio da fazenda é mais ou menos isso, sabe? É muita tensão. É, ai... Não, não, não é legal, não é divertido. Eu, eu acho que o reality acho, show tem que tem ser divertido. Que eu... eu acho muito melhor do que o Big Brother. porque Cê jura? É... Muito. Mais dez vezes. É... Big, Big Brother é chato, todo mundo quer mudar o mundo, caralho. Todo não, mundo é boa pessoa, é querendo fuder o outro. Ai, temos que sentir pelo próximo. Voto nele! <risos> Não, mas Ele eu... é uma vaga... Porra! Eu acho a Fazenda mais A louca, Fazenda é do caralho. Também. Vai pra lá e é entretenimento. Aí o cavalo morde a pessoa. É entretenimento puro. Mas As pessoas exemplo, vão lá pra entretenimento. Mas, por exemplo, no Big Brother, eu era contra o, o time que era é, intitulado time do bem. Eu também não gosto desse onde, tipo de pessoa. Onde, onde que tem a mais cachaça em festa? As da fazenda eram bem xoxas, bem ruins, sabia? E eram umas coisas meio. E eu não gosto de pegar um drink que já tá lá exposto, sabe? E no Big Não, E no Big Brother, você sabe foi o primeiro e o único, porque eu falei com um Boninho. Eu quero espumante e o uísque. Teve isso. Eu acho que foi o único, o único edição que teve o whisky.